Oi! Vocês vão vir? Não, então eu tô indo aí, Tchau. Oi, chefe! O Lando vai dar certo? O Kelvin falou que vai vir buscar nós? que não gostou de mais Sim. né Bye. Oh Esse é de quem? É do Rafael, né? É do Rafael. Não é <risos> não, Rafael? Eu tô do o seu rato. Nossa, E ainda não preparei minhas não, coisas. Tá Vou Vai. pegar Vai. isso. Aí, meu pote. Aí, aqui. Outra coisa. Não. Vamos gente. Então, não né? Tem que levar? Ô, nós prendi a louca aqui. a Gente, a tá enterrada. Tá não tudo Ah, festa, né? Você quer levar? Bora, Pai, eu... Gente, gente, eu vi ali, por ali, gente, eu vi ali eu vi, gente, por ali. É. Quem Vê você estava? Tá meu primo? Deixa eu ver. Seu primo? É, tá bloqueado. Deixa eu ver. O é meu Deixa eu ver. Qual tá, tá. vai ser a sua? Qual vai, vai ser a sua? É seu patrão. É seu patrão. Da arma, Fico quieto na armada recente. Patrão da marca. Meu, Deus. Meu Deus. patrão de foguete. Você gente. vai ver agora. Meu Deus. Meu Deus. Liga pra polícia. Liga pra polícia. Não pega o seu Eu não sabia que ele era tão falso assim. sabia. Quem diria, ele, teria, ele seria da marca ele então, Nossa, mas é cara de pau A gente fez tudo com ele será A gente ajudou ele, a gente abrigou ele Será que ele colocou veneno, será que ele... Abacaxi? Ah, Acho não. que não, porque senão a gente já teria... É mochila, né, Ainda bem, né? Então, ainda bem que ele foi preso. Sim. Ainda bem que um ele foi lá no barco. Nossa. O cara é que pode enganar a gente. Tá enganar muito, a gente, muito a a gente gastou muito dinheiro dele comprando aquele celular pra ele, pra ele fazer isso. Então, então mas. É, a vida, né? Ainda bem, né? Ainda bem que ele foi preso. Ainda bem que a, a gente agiu rápido. Ainda, eu acho que ele ia fazer mais maldade ainda pra gente. A gente. Aquela hora que ele falou que era o primo dele, eu acho que era ele que dava pra falar que esse chefe de algum de agência, é, é... Esse cara vai contar ele não Ainda bem, tá bem que ele tá preso, mas você viu o que o policial falou? O quê? Ele só vai ficar preso por cinco meses. Cinco? Ai, tomara que não sabe, Mas Tomara que o chefe da marca dele e pode tirar ele, antes, né? Ele deve de aparecer, tá né? Ai, ai, então é isso. Também que ele foi preso, agora ele não tá com nós, né? Então agora a nossa esfera vai ser divertida, né? Pelo menos, né? É, é tomara que vai a ser divertida. A gente divertido. pode ficar na, nas férias tranquilas. É. Mas a gente tem que ter cuidado com o chefe. É mesmo! É. O chefe tá lindo! Meu Deus! Tinha que dar um jeito de descobrir o esconderijo desse chefe pra gente. Deitar, mandar a polícia lá pra prender ele também. Um chef. O chefe desse deve ser pior. Muito pior. Mas deixa eu ver Será certo, o é que o chefe tava controlando o morro? Será é o Nossa, o ver, que é o chefe? O que obrigou ele, será? Ai, será que não tem alguma coisa? Tipo, pra gente... Vamos olhar no celular dele para ver se a gente acha alguma coisa. É mesmo. Mesmo. Então, olha, olha, olha, meu Deus. Calma, calma. Vamos comer. Ai, tá cadê? Cadê? Ah, cadê? Cadê? Vamos, chefe. Não, acho que não tem. Ah, pode ser ele. É ele? Esse pior não dele, então. É ele. Pegamos lá. Alô, quem é? Quem é? Oi, Sr. James Sim? Simplesmente porque é o Marroco morreu Como assim? Isso deve ser trote, não. né? Não, não é possível Desligou Calma, Eu vou procurar, Eu vou ter que achar. Peace. <laughs> Não estou acreditando. Desconhecido! Alô? Oi. Oi, eu sou o filho do Rafael. Você? Eu te matei o Bel lá no hospital. Foi você! Eu, eu vou te matar! Tenta <risos> me achar, mas nunca vai me encontrar! <risos> eu, eu já fui da polícia! Ele me desligou! Eu acho que eu vou tentar descansar um pouco. Eu também. Eu, acho. eu ainda vou pegar aquele chefe. Mas ainda bem que aquele Rafael foi, foi preso. Mas eu ainda vou pegar esse chefe. Eu prendei aquele rapaz Ai, até que filho tá é. fora da cadeia Não é Foi. possível Bora fazer amizade? Sim. Pode derrotar Agora A gente ainda não pode acreditar é, em você. Por que não ainda? Eu falei assim. pra ele. Tchau. Vamos para cá. Rafael! Agora vai ajudar. De novo? É, mas você não tá querendo acreditar É que você ainda não tá aí nas confianças, mas agora eu vou.. Confiar em você, você. é tão forte que fica mexendo tá nessa roupa aqui, ó Parece um viadinho <risos> sei entrar. Entrar. Não, eu eu não sei, cara Mas vamos acreditar em você Gente, Olá, eu ia ligar de novo. Eu ia perguntar que... Eu preciso, eu não quero nem pensar isso. vou ligar porque Kelvin, vai que tem pegou o celular dele, né? Chamando. Alô? Kelvin? o que mas você não tinha morrido? Deve ter sido o Dr. Kelvin! Oi, mãe! Mãe, mãe não lembro o nome dos pais ligou, falando que você tinha morrido e tal. Tá bom, tchau. É. Oh, oh. Kelvin tá vivo! Mas nós vai ter que pegar aquele chefe, ele enganou a gente. Aparecido. A gente até tentou pegar ele mas ele correu não, não é. Nós temos que formar um plano a gente Ele até mexeu como a minha mão Aqui, vamos. nós tem que formar um plano A gente vai formar? Plano! É. Vamos formar pegar ele. vamos Vamos! agora! Parece! Sim. Simplesmente o Rafael que me traiu aqui <risos> Acho que é melhor a gente ir lá pra praça pra conversar nos melhores. Eu tô achando esse Rafa muito estranho. Eu acho que ele ainda é daqui. Eu gente. Nossa, eu tinha acabado viu? Eu também, que eu tô achando uma pessoa muito estranha. Nossa, mas também, nossa, tudo desses estranho. A gente não tem suspeito, hein? Eu acho que é melhor a gente ir pra pra cima e para ar melhor. É lá, né? Deixa não, esse semana. Gente, eu acho que tu acha mesmo é, tá tipo assim, ó. Assim, ó, na cara. Não sei. não sei. Eu acho melhor ir É muito perigoso aquele jeito que eu apareci. Tá Mas não tem ninguém aqui. Por que vocês estão mandando nós Você Vocês ainda, dar conta Pode lá gente, de ele. Me... Sabe se ele gente, melhor a gente ir lá dentro. Vai se ele está lá dentro. E... Vamos, vamos, gente. Vai se ele tá lá Deve dentro. Deve ser por isso que o Rafael tá mandando a gente entrar. Bora. What? Palhaço? Vocês viram? Parece um palhaço, velho. Não, mas... <risos> gente, vai não pode ser. ir, Não está falando sério É, não, não pode ir, Gente, mas é sério. Você viu aquele... Aquela coisa. Eu devia. Estava atrás de um Porsche lá. Ele estava atrás do um Porsche. Não, mas sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que agora derrotar ele. Vamos derrotar. Estamos juntos? Sim! Então Aqui é ideia. para os imbatíveis! Os invencíveis! Os perdedores! Não, o perdedor! O perdedor! O perdedor! Venha! O perdedor! O cabeça amarela! É. Cabeça de bosta! Não, a cabeça amarela, porque tá amarelo. é louro, então, gente... É louro! Ah, vem pra vai! Gente, então a gente vai ter que pegar aquele lá, tá bom? A minha cabeça! Minha... Eu vou lá gente. Mas, Tá bom, Tá bom, a gente vai se encontrar lá na praça. Tá bom. Tá bom. Vai, vai, vai. Tô achando esquisito, tá, Jimmy? Tô, amém. É o oh, Rafael, eu sinto muito mais. vai ter que ir embora. Eu sinto muito mais. Ah, eu sei é. que você está. Eu sei que você tá junto com o Jasso. Eu já sabia que ele era o falso. Eu já sabia. Eu já sabia que ele era o falso. Espera aí, gente, que brigado. Gente, é o custo é um, Gente, gente, a gente tem que falar sobre aquele falso. Ai, Você tá me esconder, minha <risos> Gente, mas é verdade, olha aqui. Gente. Gente. Ai, gente. <risos> gente. Guerra de travesseiro Guerra! Guerra! <risos> Ai, eu, eu vou pegar o travesseiro <risos> <risos> Você que fez? Eu? Foi. Hum, tu meteu a unha aqui em mim? A unha. Não, não, nem tá grande. Tá não, bom. é gente. teu pé. Ou é teu pé mesmo? Foi? Foi. Enfim. <risos> a gente, agora vamos começar tô... a sério. Sobre perigo. aquele falso. Vamos ver o que ele. Nossa. Agora a gente tem que acabar com ele de uma vez por todas. Sim. Sabe por quê? Porque a gente. Por que a gente era. Que a gente. Deu uma confiança de amigo pra ele. E ele a gente fazer apertou essas coisas, a mão hein? ainda. A gente apertou a mão ainda. Você apertou a mão dele ainda. Que se assim, você falou. É né? uhum. que é porque eu falei que ele tava muito estranho. Eu também, eu ouço, mas é muito sério, sinceramente, não tem jeito mais. Você tá entendendo? Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos, vou. Vou comer, vocês vai, não? Ai, eu vou também. Ai, desligado. Embora. E agora? E eu fui correndo. Olha, tem que, que é. abrir o do canto. É. é. Meu Deus. Gente. Ai, ai. Sabe, a gente tem que lutar com eles agora? Urgente. Urgente. A gente tem que lutar com eles e prender eles. Pois é. Sabe por quê? Porque a gente já aprendeu, o Rafael. E deve aquele aquele jato. Deve já estar tá primeiro de nós. Então agora sabe o que, é que a gente vai ter? A gente vai ter menina, a gente vai ter. É, o ódio deles! Agora, bora, bora, bora! Eu tô cruzar. Eu quero fazer amizade e fazer mal pra ninguém, não. Eu acho que também vou fazer amizade com eles. Boa, Marta. Achamos os falsos! Achamos eles! Achamos eles, sabia? Sabia! Sabia! sabia. Não não! Não é, vem não! Não vem é, não! Não vem é, é, é, aí! Ah, falou tá Porque eu fiz pra assim. Eu, na próxima eu vez eu vou empurrar a sala. Ô, na próxima eu vez mais? Sal...